Olá meus amigos minhas amigas Estou aqui na Praia de Santos Estou aqui perto do canal Onde passam os navios Vou mostrar para vocês aqui Um navio que está acabando de passar Olha só gente, que legal ó Todos os navios que vêm do mundo inteiro passam por aqui, ó. Então, aquela embarcação menor, ela é como se fosse o um guia. Ela veio agora há pouco e agora tá voltando aí, ó. Lá no fundão, tem um outro navio lá, que ela leva a Draga. Que ali a fica permanente nesse canal, fazendo limpeza, tirando alguma lama para liberar, o navio, liberar o, esse, esse canal. Que é para os navios passarem sem encalhar. ó. Aqui é um, um pequeno cais Onde fica as pequenas embarcação, Que elas atravessam daqui Lá para o outro lado ó. Lá na frente tá passando uma lancha E aqui os pneus ali Amarrados no, no barquinho ó. Isso aqui é uma barca, viu? Aqui, ó Tem várias barcas pequenas Chegando aqui no cais aí, ó isso aqui é como se fosse uns um táxis, né? É. Um transporte, é como se fosse um ônibus. Só que é dentro do mar. Ela atravessa as pessoas daqui para outro lado. Olha só o tamanho do cargueiro ali, ó. Ali é o canal, ó. Mesmo sendo no centro do Lá na frente tem um navio cheio de pneu. O navio não, é como se fosse um guia, ó. Ele guia todos os, os, os navios. Agora há pouco ele foi buscar o um navio lá no final do canal e trouxe até passar ali. Rapaz, isso é legal, né? Isso é bom lá no navio. Eu espero que não. Se eu não tiver um pênis aqui, Oi, olha só, meus amigos. Lá vem mais um navio. Passa muito navio aqui. aqui ó, nós temos uma boia. O navio tem que passar dessa boia pra lá. Olha só aí, ó. Vamos passar os dois do carelhos do outro. Outro lado, vai passar de carelho do outro. E lá vem outro ali, ó. Olha só, meus amigos. Que bacana aí, ó navios, olha, passando um lado do outro ali, ó. Um passa para um lado e o outro voltando, ó. É constantemente o navio aqui, ó. Temos ali uma lancha, ó, de apoio para o um navio não sair do canal esse, porque se esse navio ele sair do canal às vezes o, o, o navio vem de outro país e ele pode não conhecer bem o canal então ele tem ali um acompanhamento aquela lancha pequenininha vai acompanhando para ele ter um, ter um guia certo aquele amarelo também é, é um de apoio, ele trouxe até ali ó toda vez que vem, vem chegando o um navio tanto de lá esse que vem apoiando tem esse aí e um branco que eu já vi, ó. Eles vem apoiando e essa lancha vai seguindo ali, ó. Que é para ele não sair do canal, que ele tem um canal fundo, que é para o navio não encalhar, se eles vier. Para cada aquela bolha verde, aí eles podem encalhar. Olha só, gente, o que eu encontrei aqui na pracinha aqui, ó. Então aqui, ó, nós temos ali, Alguns peixinhos aqui, ó. Temos ali o pescador. Tá com a tarrafa na mão. Ali o cestinho ali já tá cheio de peixe, ó. Olha só. O cestinho tá cheio de peixe. E aqui, ó, tem mais uns peixes. E ele tá ali armando a tarrafa, ó. Pra pescar mais alguns. Bacana, né? Olha só, minha gente. Uma barra chegando aqui, ó. Na realidade é uma balsa, né? Um carro aí, ó. Aqui eu estou em outra balsa, aí, ó, e vamos atravessar agora aqui, ó. Agora é assim, ó. Nós vamos at atravessar e vamos voltar ó. olha só já, já vai sair ó Nós vamos lá para o outro lado lá ali já vem mais uma hoje então meus amigos minhas amigas ficamos por aqui foi muito bacana essa passagem que a gente teve aqui no canal de Santos, aqui onde passa todas as embarcações do mundo inteiro, passa por aqui, tanto vem de lá para cá, como do outro sentido também. A gente acompanhou um navio vindo nesse, nesse sentido aqui e outro voltando. Mas aqui passa a tardezinha, agora é umas duas horas, mas quando for lá para 4, 5 horas, passa muito barco aqui, muito navio, né? Barco tem bastante. Dá então, um forte abraço, deixa o seu like e até o próximo vídeo. Fui, tchau. Comente aí embaixo. Tchau, fui.